Fala galerinha do mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Tô aqui, infelizmente hoje de manhã chovendo muito Agora que parou e então, tava aquela chuva chata, sabe? Que chove, mas não molha, porque aquela chuva constante Então vamos aproveitar agora, né? Depois do almoço, continuar nosso trabalho E botar o nosso telhado Para cima Eu nem mostrei o telhado, né? Vamos ver, olha só que legal É importante que eu vou mostrar uns detalhes pra vocês Quando chove na obra do Steel Frame Cuidados que você tem que tomar, tá? Pra você prestar atenção Então vamos lá? Primeiro aqui, ó, vocês estão vendo que a guia tá cheia d'água? Isso aqui a gente tem que tirar, não tem como, você não pode deixar essa água acumulada aqui. Esses locais aqui, tudo bem, a gente passa um paninho, então daqui a pouco o sol evapora, não tem problema. Mas essa água aqui a gente não pode deixar acumulada, porque depois que tá dentro da parede, até a terra, ó, não é bom deixar. Então vocês estão vendo que aqui a gente tá com um parafuso flangeado, né, seis. seis. Que é a nossa fixação provisória, tá? Lembra disso? Depois, onde estão os flangeados, a gente vai botar o chumbador para bolt, tá? Hum. O tapete que a gente botou para proteção do piso. São então, várias pessoas, ah, o piso vai quebrar, vai quebrar, vai nada, cara. Vocês são muito linguarudos. Aqui, ó. Piso direitinho. Você tem que proteger ele, entendeu? Tem que proteger ele. Nossa laje da caixa d'água ali bonitinha. E quem perguntou das tubulações? Aqui, ó tubulação, banheiro com desnível, tá? tubulação ali, tubo aqui ó, passando dentro das paredes, tudo certinho, vamos só enxugar esses negócios aqui, que voa areia, tá complicadinho, Que a gente já jogou todos os painéis de telhado pra cima, as águas como essa daqui ó, que são, du são duas peças separadas, né, dois trângulos separados, a gente já começou a costurar os painéis para botar para cima juntos. Esses painéis daqui, ó, também a gente já costurou. Vocês estão vendo aqui, ó, o detalhe, ó, aqui, ó do parafuso? A cada 20 centímetros, dois para baixo e um para cima, costura, ó. Isso aqui é costura. Costura que você tem que fazer para garantir que os painéis, do, as águas dos telhados, né, vão estar tá trabalhando em conjunto para você ter uma noção, aqui a gente trabalha com modulação de 60 por 60 perfis para coincidir com a parede. Então, ó, vocês estão vendo? O telhado, ele vai... Agora não tá alinhado, né, não tá fixado, Mas ele vai coincidir direitinho com a parede para descarregar as cargas. E o travamento horizontal, olha, para ajudar no comprimento de flambagem das peças. E automaticamente serve de ripamento para telha. Então você economiza perfil com essa solução, tá? Eu gosto muito. Para vocês terem ideia, como é que tá a encerração aqui? Terrível, né, gente? Benda Deus. E tá um frio do capeta. Eu tô com duas calças. A minha já ouviu falar de usar duas calças no Rio de Janeiro? É, duas calças é pesado. Vou só falar isso pra vocês. E lembra, tá, pessoal? Aqui a gente tá trabalhando construção a seco. Muita gente me perguntou sobre concreto, radia. Cara, esse não é o foco. E vocês podem achar que eu não tô fazendo nada fora de norma. Nada que vai depois a casa cair. Tem muita gente que falou, pô, tu botou em cima do piso. Eu tenho uma casa lá na Steel. Tá, eu vou fazer um vídeo para vocês apresentando essa casa. Foi uma casa modelo que eu fiz há seis anos atrás. para vocês terem uma ideia, eu fiz a casa em 2012. Vocês não que é isso? E a casa eu fiz exatamente da maneira que eu tô fazendo aqui. Tá, foi uma casa menor, foi de 50 metros quadrados. E eu fiz também o modelo para poder testar, né? Tipo de sistema de construção. E ela tá até lá até hoje sem nenhum tipo de patologia, sem nenhuma infiltração, sem nenhum tipo de corrosão. Tá? Sem nenhuma trinca na fachada, pra vocês terem uma noção, olha só que incrível. Sem nenhuma goteira no telhado, tá maravilhosa, funcionando super bem. Inclusive a gente usa a casa modelo de apoio, pras mulheres que trabalham na fábrica. As mulheres que trabalham na fábrica, elas usam aquela casa como vestiário, lugar de trocar de roupa, como um cantinho de descanso lá para as mulheres separados Então, você que tá falando que tá dando... eu tô fazendo tudo errado, Fio... Então, se você tá curtindo, né, gostando do seriado especial Helena na Roça, construindo minha casa aqui, com mão de obra local. Só tem o um Almira ali, ó, nosso professor de drywall. Daqui a pouco ele vai virar professor de steel frame também, tá participando com a gente. E é isso aí. Curta, se inscreva, comente.